não? Tô. Olha aqui. Tá 2,1.3. Dois. dois, um ponto três. Ah, dois. Tá. E lá tem outra estrada que entra sai lá no fundo. Eu vou dar uma olhada daqui, ver se não tem alguém aqui te Deu uma olhada, porque a princípio o que diz é que continua na estrada. Continua. Tá. Na... Continua. tá. E... engraçado é que não tem rastro de que alguém passou, é. não, né? Não, Motorista de primeira. Tem que ser, tem que ser. Mais para frente. Sim, pois eu vi. Do portão para baixo eu não vi, eu só vi para cá. Estou pedindo para todos os santos, né? A gente faz para todos os santos.